Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que o ouro é um ativo seguro em tempos de crise? Acompanhe com a gente. Inicialmente, eu queria agradecer o nosso inscrito no canal, o Matheus Emanuel. O vídeo de hoje foi sugestão dele. E aliás, Matheus, o que você me disse foi o seguinte, o ouro, ele era um ativo que estava ofuscado e que ganhou um brilho novamente, principalmente num cenário de turbulência no mercado internacional e de taxas de juros negativas em algumas partes do mundo. Por isso, esse é o motivo do nosso vídeo de hoje, o ouro atingiu, em 2019, uma das maiores cotações dos últimos seis anos, impulsionado principalmente pela guerra comercial entre China e Estados Unidos e, consequentemente, uma maior instabilidade nos mercados globais, além de um arrefecimento das economias europeias. Basicamente, o comportamento das cotações do ouro reflete a instabilidade e o comportamento para dizer os ânimos nos mercados internacionais. Portanto, ele tem refletido diretamente a maior incerteza no mundo trazido pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, o Brexit, as incertezas geopolíticas ao redor do mundo e também as tensões no Oriente Médio. Isso acontece, pessoal, porque o ouro, é considerado um ativo seguro e de grande liquidez. Portanto, em momentos de crise, o ouro figura-se como um ativo que ganha destaque, principalmente pela sua reserva de valor. Se nós avaliarmos, por exemplo, a cotação do ouro negociado na B3, nós vamos nos surpreender pelo fato de que este ano ele já passou da barreira dos 200 reais por grama, mostrando uma forte valorização desta commodity num movimento de aversão ao risco. O ouro, em função destas características, desbancou diversos ativos e foi o que mais se valorizou em agosto de 2019. Aliás, em momentos de turbulência, o que nós recomendamos é que você compre ativos que tenham duas características. A primeira é que mantenham o seu valor mesmo em cenários de desvalorização da moeda e que tenha uma outra característica. A segunda característica é que tenham limitação na sua oferta. Você deve estar se perguntando, mas que tipo de ativo se enquadra e que apresenta essas duas características que você mencionou. Um primeiro exemplo são as ações de empresas que possuem algum poder de imposição de preço ou, basicamente, que tenham resultados recorrentes e previsíveis. Aliás, os japoneses já conhecem isso há muito tempo. Um segundo caso são imóveis cuja oferta não pode ser expandida rapidamente. E o último exemplo é o nosso querido ouro, ou seja, ativos cuja oferta não pode se expandir de forma infinita, tal como o ouro e algumas commodities. Com o aumento do temor global de recessão, além da escalada das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, os investidores têm migrado para ativos mais seguros, em que pese dois deles, o ouro e os títulos da dívida americana, principalmente os títulos da dívida com vencimento em 10 anos. Provavelmente você deve estar se perguntando, mas como eu, Hellis Mortal, faço para operar no mercado de ouro? Além dos contratos futuros de ouro negociado na Bolsa de Nova York os investidores individuais também podem apostar no ouro de quatro formas. A primeira opção, compra do metal físico. Apesar da compra do metal físico ser uma opção relativamente complexa, alguns investidores podem comprar a barra ou lingote através de bancos ou corretoras. Uma das principais instituições financeiras no caso, o Banco do Brasil deixou de vender o ouro de forma física em março de 2019, passando a fazê-lo apenas de forma escritural. O segundo caso é através de ETC. Trata-se de uma espécie de fundo que acompanha a cotação do ouro no mercado à vista. A terceira opção é a compra de ações de mineradoras. E a quarta e última opção é através da compra de fundos que investem em grandes mineradoras ou que acompanham indiretamente a cotação do metal. Além de um ativo financeiro, o ouro é considerado um ativo de reserva de valor. Quando eu digo reserva de valor, principalmente contra ou como proteção à inflação. Desta forma, o ouro é equivalente a comprar uma moeda que não paga juros, mas serve como reserva de valor contra a inflação. O que nós estamos observando no mundo é uma grande preocupação em relação ao cenário de desaceleração das economias. Portanto, num cenário de aversão ao risco, o que nós temos é a fuga de capitais, principalmente de países mais arriscados, entenda, emergentes em direção a ativos mais seguros, com destaque, como disse, ao ouro e aos títulos da dívida americana. O Brasil acaba sofrendo neste cenário de busca e de proteção contra o risco. Afinal, o investidor prefere investir em ativos mais seguros, tais como ouro e títulos da dívida americana, ao invés de manter o seu investimento, por exemplo, em renda variável em países emergentes, tais como Brasil, Argentina, México ou seja, o investidor foge para ativos mais seguros. O movimento dessa fuga para ativos mais seguros também é dado pela taxa de câmbio, ou seja, o próprio dólar tem dado sinais deste movimento de fuga para ativos mais seguros. Aliás, falando em dólar, a própria moeda americana também é considerada um instrumento de proteção, um hedge para os investidores. No entanto, apesar de ser considerado um ativo de proteção, os dados do FMI mostram que até mesmo os grandes bancos centrais têm se afastado do dólar. Ou seja, nós estamos vendo um aumento da compra de ouro pelos bancos centrais. Só como exemplo, a própria China aumentou as suas reservas de ouro em mais de 100 toneladas nos últimos 12 meses. A demanda, da forma como nós estamos colocando aqui, pelo ouro, cresceu, especificamente em 2019, e deverá continuar crescendo, puxado pela demanda tanto de pessoas físicas quanto pelo dos bancos centrais. Grandes países da Europa e dos Estados Unidos mantêm mais de 60% das suas reservas em ouro. Os Estados Unidos é o detentor da maior reserva global ou em termos de estoque de ouro. O Brasil nesta lista é apenas o 43º. Embora o Brasil seja o 12º maior produtor mundial de ouro, nós somos, em termos de reservas internacionais, estamos na 43ª posição, ou seja, apesar de ter menos de 1% das reservas, é importante dizer que isto equivale a quase 67 toneladas de ouro e o equivalente a 3 bilhões de dólares. That's all folks, isso é tudo pessoal, e o que é mais interessante notar é o seguinte, o ouro funciona como um termômetro das economias mundiais. Se você quer saber ou entender sobre a saúde das economias, basta acompanhar as cotações do ouro. Ele nos dá uma ótima sensibilidade de aversão ao risco, uma vez que é considerado um ativo seguro e de reserva de valor. Valeu!